Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, está começando a Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com a cantora e compositora Adriana Calcanhoto, que está lançando um disco com releitura de sucessos antigos e também com novas canções. No programa de hoje também eu apresento um samba de Dudu Nobre. Vem, eu já tô... tá muito feliz na vida. Não saia daí, a gente volta já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nós, nossa, nossa língua, nossa língua. Nossa, nossa. nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Nossa língua, nossa, nossa língua. Nossa língua, nós Nossa língua Adriana muito obrigado, de novo. Eu sei que eu devo agradecer no fim, mas eu não, eu não resisto. Eu fico tão feliz de saber que você está aqui. Gostando de você, você sabe disso. Né? e Fico muito Obrigada. contente com a sua presença. Eu também adoro vir aqui. É, eu te falei, uma prioridade do, do meu cronograma de divulgação é o seu programa. Que legal. Puxa vida. Você está lançando um disco chamado Público. Né? O nome é maravilhoso. Obrigada. <risos> Maravilhoso, é muito, muito legal. O, o disco durante um tempo se chamou, durante muito tempo se chamou Polivox, é. que é uma palavra que tem aí dentro de um poema do Ali, é. que, que, cujo poema propõe que você pegue palavras, escolha as palavras. Eu acho que Polivox tem a ver comigo, né, com uma coisa de, de interpretação, de ter muitas vozes. Mas achei em algum momento achei excessivamente literário, esse muito codificado, e me veio essa palavra público, que é uma palavra latina, e que tem essa coisa meio público, meio público, aí eu aí eu não resisti. E você, como sempre, os jogos sonoros, né? É. A, a, a, a fatoração da palavra, né? Não, eu não resisti. Me veio aquilo público, eu falei, não é público. E por um momento quando eu vi pensei que fosse ingenuamente antes de ouvir pensei que fosse alguma coisa daquele show que você fez o ano passado show que eu vi muito bonito né mas não é aquilo, mas não né? é, mais, é. <risos> mas não é não é na verdade aquele era o show do marítimo do é. meu CD anterior é. depois de encerrar aquela excursão aquela turnê eu fui para o estúdio gravar um disco para criança que é um sonho antigo um projeto antigo e quando eu acabei, eu, eu não gostei do resultado. Não, não, o resultado, o som do disco não tinha a ver com as coisas que eu estava querendo fazer. O disco é. resultou sem simplicidade, enfim. É. Foi frustrante, mas é, faz parte de você estar tá experimentando, você não sabe o resultado, é. né? Eu prefiro é. não saber o que vai acontecer. É. E, e nesse instante que eu resolvi não lançar o disco, eu estava mudando de gravadora, indo para a BMG... Uh, mudando de escritório, mudando de empresário, então eu achei que eu ia frustrar, que eu ia desmotivar essas equipes novas se eu não fizesse um disco, né? Hum. Então eu aceitei uma sugestão de gravar um disco ao vivo de voz e violão, porque isso nada mais é do que um registro de uma coisa que eu faço muito nos anos que eu faço shows de voz e violão, eu posso fazer 150, 170 shows em um ano. Então alguém ligou o gravador numa coisa que eu faço muito, que me dá muito pra ver, né, que é o show solo. E tá bem gravado, tá bonito. Eu tive tempo de ouvir só uma vez, que mas, bom, mas tá bom, bonito, tá límpido, tá límpido, tá muito limpo e límpido, né, uma coisa clara e bonita, né. Você finalmente apresenta aqui. Um, queria que você falasse disso, né? um poema aqui, eu vou até pedir licença de novo ao, ao, de novo porque eu já fiz isso, vou usar os óculos aqui porque senão eu não consigo ah, ler, talvez você boa. saiba de cabeça o poema aqui do o Outro, né? do, do, do Mário, Mário de, de Sacarneiro. Você se lembra do texto todo? Quer dizer, o texto é pequeno, mas... Eu não sou eu, nem sou o Outro, sou qualquer coisa de intermédio. pilar da ponte de tédio que vai de mim para o Outro. Você lia esse poema já antes, em não, algum show? Não. É... Que que Talvez você lê? eu tenha cantado. Porque, porque eu musiquei esse poema em 1996, é. quando eu recebi um convite da editora Nova Aguilar. É, eles disseram, olha, vamos, nós estamos fazendo a noite do lançamento... Você contou essa história? No... Eu contava, é, mas no Marítimo é. eu cantava outra canção, é. que era o Vislumbre, canção, é. ou filme seja, eu, eu, eu musiquei um outro poema dele chamado Vislumbre. Eu musiquei nessa noite da livraria, lá do, do lançamento das obras completas dele, uns três ou quatro poemas. E outros eu li, li com música, li com percussão, a gente folhava as páginas do livro, fazia disso uma batida, uma levada e tudo... É, e essas então essas canções, vamos dizer assim, ficam visitando meu repertório. De vez em quando eu tenho vontade de cantar uma ou outra. E resolvi gravar o outro, porque o outro é um dos poemas mais conhecidos do Mário de Sá Carneiro. É, né? E eu acho interessante porque no final aqui do... Do, do encarte que é muito bonito. Por sinal, as fotos, as, as fotos em que você aparece aqui são muito bonitas, né? são muito bem bem sacadas. No final aqui existe um, uma tradução do João Bandeira que já esteve nesse programa, poeta aqui de São Paulo, é, Ponte. Né? Este, por favor, se você. É, esse é o caminho, é. Ponte. Esse é o caminho que serve para passar do poema anterior ao seguinte. Isso tem tudo a ver com o que você está fazendo na vida agora. Isso é... é esse disco. É. Isso é o que explica esse disco é, é, na trajetória, né? Porque ele é um disco de circunstância. Ele é um é. disco para eu não desmotivar minha equipe. É um disco porque eu estou entrando na BMG. Não é um disco que vem de uma necessidade minha, né? Eu não estava com canções novas e para ser muito sincera. Eu tinha uma ideia de escapar de fazer um disco ao vivo, eu não tinha um plano de fazer um disco meu ao vivo na minha discografia, eu não tinha vontade de fazer isso. Eu sempre intuí que era um processo muito sofrido, de você se ouvir, de você estar cantando ao vivo ao mesmo tempo você sabe que está gravando, então eu fico preocupada com a digitação, se o violão não vai trastejar, se eu estou, se não vai fazer puff no microfone, é muita divisão, são muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Eu achei que eu ia ficar, que eu ia sofrer um pouco. Na verdade, sofri muito mais do que eu imaginava. Uhum. Mas eu fiquei contente com o resultado, devo dizer. Agora, eu te pergunto como criadora que você é. Você uh, faz, às vezes, só música a partir de textos de, de outras pessoas ou música e letra. É, o processo de criação, você diz aqui, o, o Bandeira diz na tradução aqui, né? É, que serve para passar do poema anterior ao seguinte. Ampliando essa conversa para o pro, pro ato de criar, quando é que você chega à conclusão de que, não, o que eu fiz agora precisa levar um chacoalhão, vai tudo pelo ar, vou começar outra vez, vou mudar de, de rumo, de plano, gosto disso, não gosto. Por exemplo, achei impressionante você dizer que gravei o disco para criança e não gostei do resultado. Né? Como é que é isso para o criador? Porque a gente tem aquela impressão assim, já foi dito tudo, tudo que tinha para ser dito já foi. Como Mas é Mas eu não eu vou... concordo com isso. Ah. É, claro, ainda bem, né porque se não acaba, <risos> é lógico né? Ainda bem que você não concorda né Graças a Deus é. né? Não sei, você está falando isso eu fiquei, eu fiquei lembrando de uma coisa que o João Cabral fala né Que as pessoas perguntavam para ele Quando é, como é e quando é que você sabe que, que acabou o poema Que é. o poema está feito Ele disse o osso, faz clique é. Como se fechasse um estojo, né? tá é. o estojo, está pronto Eu não sei, tem, tem um, o estojinho do, do Caetano show. no show É exatamente aquilo <risos> É... é... Tem um momento que eu, eu acho assim, eu, eu começo um trabalho novo quando eu, eu, eu preciso estar inteiramente esvaziada do anterior. É isso que eu não estou nesse momento, não estou totalmente esvaziada do marítimo, por isso esse é, não é um novo CD, é um CD ponte. Agora, precisar quando é que isso se dá e se isso se dá toda vez do mesmo jeito, eu acho que não. Eu acho que depende muito daquele repertório, do, do, do, do que, que vai acontecendo. Com aquele show, se chegam coisas novas, antes do que... Por exemplo, eu já estou compondo para um próximo disco, e eu recém estou lançando esse. É, é uma novidade para mim, isso nunca tinha acontecido. Eu acho que não é sempre igual, não. Mas eu acho que é um clique, tem uma hora que, assim, acabou isso. Tem que passar para outra coisa. E você já está num, num, num estágio, que é até pleonasmo, né? estar num estágio... <risos> Mas já está numa situação de, de, de, de maturidade artística e de, de respeito até pela sua, pelo seu trabalho, de poder dizer não ou não. Ou a gravadora pega no seu pé, eu quero que você grave isso, quero que você grave aquilo. Você tem toda a liberdade de escolher o que você bem entender, faço isso, faço aquilo. Mas sempre tive. Sempre é. tive. Evidentemente amadureci, aprendi coisas, aprendi mesmo a lidar com isso e tudo, mas eu não posso dizer que nunca que eu tenha gravado uma coisa que eu não quis. Algumas gravações minhas eu gosto menos do que outras. E isso é público, eu sempre digo, eu sei que canto, aí mesmo no disco eu sei que eu canto algumas canções melhor do que na noite em que foi gravado isso, mas isso é assim é com todo mundo, né? Mas, eu, mas sempre tive essa liberdade, inclusive essa decisão de não lançar um disco que estava pronto, mixado, masterizado, teve total apoio e cumplicidade da BMG. Eu não me senti pressionada, nem, nem, nem, nem teve nem nada de desagradável nesse sentido. Acataram minha decisão. Isso é bacana para mim, é importante porque eu não, eu não quero saber o resultado do que eu estou fazendo. Não me atrai isso, eu, eu só me interesso por não saber o que, o que, que vai resultar. Né? De certa forma você já disse isso naquela bela canção, minha música... Não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo outro. Minha música só quer ser música, o que não é pouco, né? Não. O que não é pouco, quer dizer, não tem nenhuma pretensão, mas tem todas, é. né? tem todas. Por causa disso, e acho até que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, dane-se o que pensem né, disso tudo, quer dizer, você quer se sentir bem com o seu trabalho, o rótulo, o diabo a quatro que vier depois... Dane-se tudo isso? É, eu desisti de tentar controlar a necessidade é. que as pessoas têm de rotular o que eu faço. É. Apesar de que eu acho impossível. A minha meta é que seja impossível. Eu quero ser é. totalmente... Eu... Tem classificar. Claro, o, o povo canta com você, eu notei no, numa daquelas canções românticas, eu, eu não vou, eu, talvez aqui de, de cabeça não consiga lembrar, mas eu notei que o povo cantou com você a letra no show, hum. e eu notei, por incrível, posso, posso estar maluco, completamente maluco aqui, mas eu achei que você deu até uma parada, porque acho que você sentiu o baque do, do, do, é aquela, quer ver, é, você sentiu o baque do público cantando com você, você deve ter ficado emocionado, é aquela que diz eu acordo e não tem mais ninguém do meu lado? Como é que é, meu Deus, que a é minha memória é aqui? É esquadros. esquadros. Esquadros, que eu Isso. gravei aí. Esquadros. É verdade. Né? Às vezes acontece do público cantar tão alto e aquilo entra no microfone e vem pro meu fone aqui, que eu não me ouço. Ah. Porque as pessoas estão cantando mais alto que então eu paro. Ah. É, pode ser emoção e às vezes pode ser porque, porque eu não estou me ouvindo. Porque a letra <risos> dessa música, Squad, você lembra de cabeça que faixa que ela é? Porque eu estou aqui... Ela é. deixa eu olhar aqui. Hum. Ah, é? Verdade. Ela é. é porque já mudou muito, então eu não sei é. de qual. É, é a 10. É a 10, né? Essa letra, puxa vida, né? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, de Frida Kahlo e tal. Quer dizer, são nomes não muito familiares, sobretudo Frida Kahlo. Acho que você foi uma, até uma divulgadora do, do, do, do trabalho dela aqui, né? É, e o pessoal aprende a letra, canta e, e vai atrás. Quer dizer, acho que esses rótulos bobos que tentam colocar em você de... Inacessível, sei lá o que, essa baboseira toda. né? Ah, tem esse, tem, esse, esse. Anos tem, anos. Inacessível porque como? Ah, porque é difícil, você é difícil, o seu trabalho é difícil, quer dizer. Eu, que... eu sou mais difícil que o meu trabalho, né? eu, supo, eu concordo. Agora, se você é difícil ou não, ó, o negócio é o seguinte, aceite o desafio, leia os textos que estão aqui, que são todos de extrema qualidade, né? são textos inteligentes, os seus, os do Ali, que eu acho maravilhoso. Puxa vida, eu fiz lá o, o, o baianês, o nossa língua portuguesa, o baianês lá em Salvador com o Oli. Deus do céu, Sensacional, foi, uma, né? foi uma explosão, uma, foi uma verborragia. Né? E é preciso ler esses textos, é preciso fazer, pegar o, o encarte aqui, né, que é muito bonito como objeto visual e até táctil, eu Obrigada. gosto disso. Mas precisa ler, precisa ler, pegar, é. se tiver dificuldade para enxergar que nem eu, bota os óculos assim né, e fica lendo e tentando entender os textos, porque é um trabalho bonito, é um trabalho de de valorização do texto. Você não escreve bobagem, você escreve coisas bonitas. Eu acho que... Puxa, acho, que alegria. Eu acho muito legal isso. acho mesmo, acho que fico feliz de a gente ter um... um, um isso, esse, esse, essa, esse ponto na, na música brasileira. Acho muito legal. O Ali... Eu, aliás, li o seu release para o disco do Pericles. É, super bacana. O, o Ali no release que a frase que ele faz para o release meu disco, ele disse que, ele disse assim, eu estou de olho na boutique dela. Adriana é a melhor vitrine para a poesia. <risos> Por adorei é... essa, adorei é essa isso, função. Né? É isso, adorei é isso. É isso, é engraçado. É isso, porque não tem, não tem como. Me conta uma coisa, processo de criação. O nosso telespectador lá em casa quer, quer saber como é que, porque às vezes a garotada vai fazer vestibular, escrever texto. No seu caso... O texto, quando você faz o texto, né? você faz junto com a, com a música? Você faz primeiro a música, depois a letra, ou contrário, ou junto? Como é que é isso? É meio junto, no sentido da divisão, aquilo meio é junto, porque aquilo determina uma métrica, né? mesmo que seja muito irregular, mas, quer dizer, eu fico com aquela batida na cabeça, eu sei que tipo de acento eu quero usar para as frases. E depois de um determinado momento, que aquilo está mais ou menos encaminhado, mais ou menos rabiscado, aí eu separo. Aí eu trabalho a melodia e, e a divisão das coisas e a letra em separado. A ideia do texto vem junto de uma coisa com violão. Nasce junto, depois eu lapido separado e depois junto de novo. Em geral, porque... Porque isso não é tão rígido assim, né? Depende um pouco da canção, da onde aquilo vem, da ideia que eu estou tendo. Você falou de métrica, você pensa em métrica métrica poética, métrica musical ou as duas coisas? As duas coisas. As duas coisas. É. Né? Isso te faz mudar, por exemplo, isso, é, muita gente fala disso, que o, o compositor brasileiro muitas vezes muda por causa da música, muda a sílaba tônica da palavra. Você sabe disso? Eu não gosto né? disso. Eu tomo cuidado, assim, é. para não... Mas se tiver de fazer, você faz ou, ou, ou não? Prefiro achar outra solução, prefiro achar outra palavra. Você se lembra de um caso? Não, minha memória não. é uma loucura. Mas assim, é a história do você que vira você. É, é. <risos> será? É, será? Quer dizer, na hora de cantar, muda a sílaba tônica. Eu estou tô muito cuidado com isso. Estão muito é. cuidando. Por, por isso já nem acontece muito comigo, porque isso que eu falo da divisão é isso, assim. Estou criando ali uma divisão que depois eu vou trabalhar melhor, vou lapidar a melodia. Mas o rumo da frase musical está mais ou menos ali. Então aquilo já meio determina um tipo de palavra, um acento, né? Tem é. coisas que não cabem ali, então já estão já eliminadas por isso. E você conseguiu botar a música em oxímoroco, né? Quando é que <risos> alguém podia imaginar que ia haver uma canção brasileira, a letra do, do Ali, né? Do Ali, é a que, ele, do... que ele fez complicado de é. propósito para eu não conseguir musicar, ele fala isso, é. que, que, ele, que ele duvidava que eu fosse musicar. É. A gente vai falar disso já já, a gente tá vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos conversando com Adriana Calcanhoto. E nós falávamos aqui do, do desafio né, do, do, do Oli, ele disse que você não musicaria e musicou, <risos> né? O, a palavra oxímoro, quer dizer, sem alterar a sílaba tônica, é. né? <risos> sem fazer como atirei o pau no gato, tô, tô, tô. mas o gato, tô, tô. <risos> não morreu, rio dona X, cacá, admirou, ccê, cc, do berro do berro Isso é um exemplo daquela é alteração de, de sílaba tônica, né? Feita na, na música, muito, muito, muito comum isso. É, Adriana, vamos falar mais um pouquinho do, da poesia, do. do do texto poético, vamos voltar aqui ao ao Mário de sacaneiro e a outros escritores. Você tem isso como uma atividade é, que acontece, assim, é, é, vou fazer ou não? Um dia o texto cai na sua cabeça, cai na sua mão, como é que... musicar um poema, como é que acontece isso? De um grande poeta desses, Ah, música já... música um poema é um pouco mais fácil para mim do que... É, iniciar uma canção minha do zero, letra e música, assim, é, é. eu estou trabalhando até nesse momento num poema que eu adoro, há muitos anos eu tinha esse projeto de musicá-lo, é um poema do Duda Machado chamado Manhã Piscina, porque eu fico ali ouvindo a, a, a música que tem no poema, que o poeta está propondo, né? é, é, evidentemente que com o meu filtro, com a minha interferência, mas Tentando não, não mudar o acento, tentando não mudar a melodia que já tem, enfim. É um trabalho bem prazeroso, gosto muito disso. Tem alguns poemas, assim, que eu. que eu, que eu acho que. Acabar musicando, enfim, tem lá uma. uma é a chamada musicalidade jacente. Está lá pedindo, pelo amor de Deus, ela jaza ali, pede que é, alguém. Não, não chega a ser uma coisa dessas, como algumas pessoas, alguns compositores dizem, ah, a música está no ar, eu só vou só sirvo como um... Não, não é isso. É evidente que eu estou ali interferindo, né? E tem meu, meu ponto de vista sobre o poema. Mas evidentemente o que ele traz aquela música, né? É. E, e alguns poemas têm música, outros não têm. E Os poemas de João Cabral. Eu não consigo musicar, nem, nem ninguém, assim, fora aquilo que Chico Buarque fez. É, ou, enfim, posso estar aqui dizendo uma coisa, posso não conhecer alguma coisa que exista, mas é muito difícil mesmo. Ele parece que escreve os poemas para que você não, <risos> não consiga musicar. Mas o, será que tem... Já que ele não gosta de música. Pois é, mas... o Caetano diz né, naquela bela canção que minha música vem da poesia de um João. Um João que não gosta de... Que, é? que não, é, a gente não pode se atrapalhar aqui Minha música é, vem é da isso. poesia de um João que não gosta de música, de música. E minha é, música... poesia vem da música de um João que não gosta de poesia, de poesia. Acho que é por aí Exato. E os Joões aí são João Donato, Donato e, e João, João Cabral. Cabral de Melo Neto Agora por falar em João Cabral de Melo Neto Eu vou <risos> falar de Manuel Bandeira, né? o que, que um tem a ver com o outro? Tudo, Tudo. <risos> E eu vou... Vou lançar um desafio aqui, eu vou, <risos> vou ler aqui um poema do Bandeira chamado A Onda, e o Bandeira, ah. é difícil ler esse poema. Você não quer tentar ler pra gente aqui agora? Vamos ver se... Meu Deus do céu. Quem sabe você já vislumbre aí a música que você vai fazer, porque eu vou desafiar você a fazer música em cima Ah, disso. é? Você... Ah, tá bom. A Onda, Manuel Bandeira. A onda anda, aonde anda a onda... A onda ainda, ainda onda, ainda anda aonde, aonde, a onda, a onda. É muito lindo, né? Pois é. É muito lindo. Eu sei que sem querer toquei numa palavra... Uma palavra que eu... É, é verdade. Na palavra da qual você talvez mais goste, não sei... É, eu eu... não sei, uma dessas coisas que as pessoas querem que você diga, qual é a coisa que você mais gosta, e você vai dizer aquilo naquele minuto, e no é. minuto seguinte você vai dizer diferente, é. É, num qual É qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta. Eu falei onda. É... Qual é a palavra que você menos gosta? Eu falei músculo, bobagem. Músculo? músculo? É, você é, é, é. Agora, aqui, neste poema do Bandeira, ele faz um jogo sonoro, né? Do, da própria, o, o próprio som da onda, né? Quando ele pega aqui no fim, a onda, a onda. A onda. E quebra um, uma certa circularidade que há no poema. Não sei se você teve tempo de perceber, porque foi tão... Eu, eu sei que eu fui terrível, né? Pumba! Né? Eu fui terrível com você. Né? Mas ele diz aqui... A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda. Ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Eu acho é. que nesse final aqui todo mundo espera que aonde a onda anda, alguma coisa é. assim, mas ele quebra essa circularidade do poema com a repetição a onda, a onda, até para aquele som da própria... É. Né? Aquela coisa... Você já conseguiu enxergar a música aí ou não? Parece Caíme, isso. Isso é, é? mais para cair do que para mim. Não, mas o Caíme vai demorar 30 mil séculos. Mas eu posso demorar muito também, mas eu aceito o desafio. Ah, é? É... Tentarei voltar aqui com a música pronta. Com a música pronta. Pronto. Agora, é, gramática. Muita gente se pergunta aqui sobre o aonde, mas não seria onde, onde anda? Aquela velha diferença entre onde e aonde, o a do aonde indicando o movimento em direção a... Aqui o Bandeira, primeiro, tem toda a liberdade do mundo de mandar gramáticas favas, né? Porque, afinal das contas, né? Mas isso não foi, não foi exatamente assim, não. Havia coisa por trás aqui. Primeiro que o verbo andar está usado aqui com o sentido de caminhar para, anda em direção a... Então, até... Faz sentido pensar num para, para onde anda a onda, mas isso talvez quebrasse uhum. todo o jogo do poema, de aonde, de a onda, desse negócio todo. Então ele usou aonde até para aproximar né, a, a, o, o som mesmo daquilo que ele queria do movimento. Uhum. Né? É, é vocabular uh, marítimo, sonoro <risos> e tudo isso mais. Ele poderia ter usado onde onde anda a onda no sentido de por onde ela anda, onde ela está, mas também não isso não atenderia aos interesses poéticos, né? E ele acabou criando esse jogo do aonde a onda, a onda, a onda anda e né? Maravilhoso isso aqui, né? Quase é um ah, poema mas... quase concretista aqui, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Quase de concretista. Que ano é? Como? De que ano é essa, Você sabe não? Eu não sei de que ano é, mas é da Estrela da Tarde. Isso ah. Deve ser lá, lá para trás, ah. né? Lá para trás. É isso. Ah. Adriano, te convido agora para uma dica muito rápida de português aqui, de gramática, até ah. tá? um tempo verbal maravilhoso, futuro do subjuntivo. Vamos ouvir aqui o Dudu Nobre, né? Um trechinho de um samba dele. Pois é, a letra aqui diz: se pintar bem produzida vou ficar muito feliz da vida. Nada de saia comprida vou ficar muito feliz da vida. Se trouxer uma boa comida vou ficar muito feliz da vida e a minha bebida preferida vou ficar muito feliz da vida. Se trouxer, esse é o glorioso futuro do subjuntivo. Sabe que isso tem uma tabelinha em português, um processo de formação que vale para todos os verbos da língua? É. E é muito legal. É assim, ó. Ontem eu Trouxe, tu trouxeste, é a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Tu trouxeste, o que é que se faz? Pega-se esse rabinho, as três últimas letras, ste fora, acrescenta-se R. Trouxeste menos ste trouxe com R, trouxer. Eu trouxeste. Quando eu trouxer, eu trouxer. Isso vale para todos os verbos hum. da língua. É por isso que o verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Quando eu vir você hum. de novo... Ontem eu vi, tu viste menos as três últimas letras, sobra vi, com R vir. Alguém vai dizer, mas então por que não pega logo a primeira, eu vi? Porque isso nem sempre dá certo com a primeira, tem que ser com a segunda. Por exemplo, eu quis, tu quiseste, a primeira é quis, eu quis. Ah. A segunda é tu quiseste, tirando o S, T, e, que é que sobra? Quise, com R, quiser. Quizer. Isso é tabela que vale para 100% dos verbos da língua. É mole ou não? É, é, é. Né? <risos> Então, quando eu vir você de novo, sentadinha aqui, eu vou nutrir a esperança, como ele diz aqui, vou ficar muito feliz na é. vida, né? Se, você, se, eu, se eu puder contribuir com a ideia de você musical o Bandeira. Nós fizemos um trabalho juntos, faço questão de dizer isso aqui, para o Péricles. Para o Péricles. Disco do Péricles Cavalcante. Você bolou aquela coisa bonita. Eu fiz a capa, você fez o release. Pois é, que maravilha, né? O Péricles e... fez aquele disco de o Péricles <risos> fez o principal, né? O disco dele, chamado Baião Metafísico. Metafísico. Se você puder ouvir, o Baião Metafísico é um belo disco. E a Adriana é uma grande divulgadora do trabalho, do bom trabalho, do belo trabalho do Péricles. Adriana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado de novo e eu já agradeço pela próxima quando você voltar aqui. Quando eu trouxer a onda. Tá legal, <risos> tá bom. A gente fica por aqui. Tchau. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nós, nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.